Oi, controle biológico de pragas. Vamos ver a terceira camada dentro de casa, como é que funciona. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Ó, oh, esse é um adendo, porque na verdade a gente não vai chamar de praga. Né? O Pernilongo está lá cuidando da vida, da, da vida dele. Ele quer viver como qualquer outro ser vivo. É, e ele tem um jeito de, de ser dele. Não dá para chamar de praga. A gente chama de praga porque às vezes a gente também chama a ex ou ex de praga. <risos> mas não é que seja, né? Às vezes é, mas... <risos> mas aí a função do pernilongo, ele cumpre só a função na natureza. Uma das funções dele é vir atazanar a gente e eventualmente trazer alguma doença. E é isso que a gente quer controlar. Vamos dar uma olhada na terceira camada, dentro de casa, como é que funciona. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito prazer. <risos> Vamos dar uma olhada dentro de casa como é que é o controle que as crianças fazem. A gente tem visto o lado de fora, passarinhos e morcegos promovendo um controle de insetos num espaço mais amplo, depois uma segunda camada beirando as paredes e a varanda aqui da casa, com aranhas e lagartixas. E vamos dar uma olhada agora dentro de casa, como é que as crianças ajudam nesse processo todo. Olha que lindeza! Tem um punhado de lagartixinha, criancinha, aqui em casa. Olha ela respirando. Oi, vai petitinha. Oi, oi, oi, oi. Enquanto eu estou aqui estudando e trabalhando. Tem uma amiguinha que mora por aqui ah, ha, ha, ha. Olha que coisa mais linda Ela está sempre passeando por aqui Fica me fazendo companhia E pegando os insetinhos que param aqui na janela Ó, oh, danada já correu Encontrei ela outra vez Alguém está aqui Ainda não dei nome para ela, alguma sugestão? Durante o dia, mas também à noite, essa é uma outra protetora. <risos> ela é uma amiguinha que mora aqui na mesa, junto dos livros, ou lá em cima, na no forro. Ela vem catar o os bichinhos que ficam aqui na, na janela. Olha, essa daqui é uma aranha de casa. No ambiente natural, ela é encontrada em fresta de pedra, em caverna, em ambientes um pouco mais escuros e úmidos. E ela se deu muito bem nas nossas casas. Ela não representa perigo nenhum para gente tá vendo? Ela é pernuda, é, ela é super sossegadinha, vai fazer as teinhas dela em canto de móveis, é, atrás de, de guarda-roupa, atrás da porta, e o que vier de bichinho por aqui, ela vai caçar. Então, é mais uma, uma ferramenta, ou mais uma camada de proteção, dessa vez, interna, dentro da casa. Daí que se você puder deixar elas em paz, é favor para ela e para você. Ah, mas aí eu vou limpar a casa e a aranha vai ficar por aí e eu não vou limpar a casa? Não. É, deixa ela viver a vida dela, ó. Saiu dali sozinha. Limpo atrás da porta, dali a pouco ela volta, vai fazer um ninhozinho dela ali ou vai procurar outro lugar, olha lá, não vai fazer mal para ninguém a não ser para a Hoje é dia de dar uma geral na casa e aí eu acabo encontrando as minhas amiguinhas, né? Que costumam ficar no, nos cantos. E olha o tanto de, de coisinha que tem na teinha dela. Aqui, essa daqui é a mamãe. E esse aqui é um filhotinho dela. Eu vou deixar essas teias aqui? Não, não vou. Eu vou limpar a casa. Mas eu faço com um certo cuidado. De maneira que as crianças saem. Eu limpo a teia. Não, tá ali, ó. Ela tá indo embora, se esconder. Depois ela faz a teia outra vez e todo mundo fica bem. Como uma outra teiazinha aqui. Deixa eu limpar também, filha. Ó, ela vindo aqui, ó. Vou direcionar ela. Pronto, vai para lá. Prontinho! Direcionei a pequenininha sem maiores problemas, Continua a limpeza. Ela está viva, depois ela reconstrói a teiazinha dela. Olha a nossa amiguinha aqui, então qual é a ideia? A ideia é de que tem para todo mundo, você pode deixar ela aí na tua casa lógico né uma armadeira uma, areia, uma aranha marrom né disso que a gente tá falando mas vê, a casa tá sempre limpa sempre ajeitada mas tem as aranhinhas aqui também então até onde você estaria disposto aí nesse jogo com a vida a ideia é de abundância tem para todo mundo então até onde você está disposto a abrir mão um pouquinho né, daquilo que a gente aprende que, que não pode e tudo mais. Olha o conforto que esses animais todos trazem para gente. Evita mosquito. Então, faz o balanço. Dá para eu ter, deixar umas aranhinhas e um, umas lagartixas em casa? Dá. Ah, então, vai te poupar, ser atazanado por pernilongo e eventualmente de pegar uma doença aí, tipo zika ou... Né? Então, se estiverem curtindo as ideias, dá um joinha, um like, um gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda e compartilha com os amigos. É legal a gente compartilhar as coisas que a gente vai conhecendo e vai descobrindo. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima!